Olá pessoal, nessa aula a gente vai aprender como que a gente consegue é, diminuir a resolução de imagens, né? mudar a sua escala. É, isso é muito importante porque imagens ocupam um tamanho muito grande na memória do R e isso faz com que o tempo de processamento seja muito grande. Então às vezes é legal a gente diminuir a resolução da imagem para a gente ganhar em velocidade de processamento. E essa redução dessa qualidade, nessa redução dessa resolução, é, dependendo do quanto a gente diminuir, não traz nenhum impacto negativo aí em relação aos resultados dessas análises que a gente vai fazer, ou até mesmo da qualidade visual aí dessas imagens. É, então, vou iniciar ativando o pacote, na verdade vou até apagar a memória do R, ótimo, vou ativar o pacote, library SP image, Ctrl Enter, a gente já ensinou como que abre uma imagem do próprio computador de vocês, né? Então aqui a gente vai abrir uma imagem do nosso banco de exemplo, então, ok, exemplo, image, vou colocar aqui dentro é, o nosso objeto chamado um número, né? Vou colocar o número 1, vou abrir o meu primeiro exemplo, então carregou aqui o um endereço, Onde esse arquivo está dentro do computador de vocês. E vamos agora criar uma imagem. Vou chamar de m igual a L, underline image. E vou colocar aqui ex plot igual a verdadeiro. Para a gente ver a imagem. Então vamos editar essa imagem que está aqui. É, só para a gente ver como que está o tamanho dessa imagem na memória aqui do R. Eu vou colocar info underline image. E M aqui dentro, Ctrl Enter. É, então ele está ocupando na memória, a nossa memória RAM, 91 megabytes, né, que é uma quantidade bem expressiva. E aqui a gente tem o um número de linhas e o um número de colunas que a gente tem dentro dessa imagem. Né? Aqui é o nosso nome de canais canal RGB. E aí a gente tem uma imagem com, arredondando aqui, 12 megapixels. Para a gente editar essa imagem né, Eu posso abrir aqui o manual do pacote Image. Então basta escrever aqui Interrogação o nome do pacote Vendo aqui em index A gente consegue procurar qual que é o nome da função Com a qual a gente vai conseguir Mudar essa resolução é, Então a função que nós vamos utilizar Vai ser essa daqui ResizeImage né, A gente vai alterar é, o tamanho da nossa imagem. Então eu consigo utilizar essa função, esse size image, vou colocar aqui em m igual a nossa imagem, vou colocar o diver. Então o que acontece? Só para a gente entender, eu vou ter um objeto chamado em m2. É, nosso objeto ele tem 2304 linhas, né? então se eu aqui colocar igual a 1.000, eu vou acrescentar aqui também plot igual a verdadeiro só para aparecer a imagem. Vocês vão conseguir ver que a gente consegue diminuir a resolução. Se eu colocar igual a 100 para ficar um pouquinho mais claro né, e a resolução ficou bem ruim. Né? E quando eu indico aqui apenas o valor de divo, né ou seja, apenas a, o nosso número de linhas que a gente tem nessa imagem, o número de colunas ele altera de forma proporcional né, no sentido de manter a mesma dimensão, a mesma razão do comprimento e da largura da imagem. É, então, eu posso vir aqui e vou colocar 1000, por exemplo. Vou dar um ctrl enter. É, e se a gente vir agora e colocar info, underline, image, e colocar aqui em M, 2, nós vamos ver um novo tamanho da imagem. Antes ele tinha 91 megas, que estava ocupando a nossa memória RAM, e caiu para 17 megas. Antes ela tinha 12 megapixels e agora ela vai cair para 2 megapixels. O que, é que acontece? É, eu estou diminuindo a resolução, mas quando eu for contar o número de objetos, não vai ter diferença. Né? É, quando eu for olhar, por exemplo, o tamanho da semente, né, fazendo as conversões direitinho aí de acordo com o nosso objeto de referência, para ter uma medida em centímetros quadrados, por exemplo, a gente não vai ter uma alteração substancial. Então, muitas vezes, vale a pena a gente diminuir a resolução da nossa imagem para a gente não ocupar muita memória RAM e conseguir, né, consequentemente, é, fazer a nossa análise aí de uma forma bem mais rápida. É, outro argumento que eu tenho é esse H, né, que vai indicar aqui a largura da nossa imagem. O que, que acontece, pessoal? Se eu não colocar o H, tal como a gente não tinha colocado, ele muda de uma forma automática se eu colocar um valor qualquer né, por exemplo aqui 1500 a imagem ela vai dar uma deformada né? é, no sentido de ficar com o número de linhas e colunas que a gente estabeleceu é, outra forma que a gente tem de fazer a alteração aqui na dimensão da nossa imagem é utilizando esse argumento percentagem, né? Então eu posso vir aqui e colocar por exemplo, 0.1. Então eu vou considerar apenas 10% é, do da resolução dessa imagem, né? Se eu colocar aqui, ó, 05, Ctrl Enter, né? Então a gente consegue ver que não ficou legal, a resolução tá muito pequena, né? 20 ah, tá, né? Então até 20% da resolução, você dá um Ctrl Enter aqui que a gente vai ver, né? que caiu para 3 MB, se eu quiser com 50% da resolução original então a gente consegue vir aqui mudando a porcentagem né? então coloca aqui valores variando de 0 até 100 quanto mais próximo de 100, menor vai ser a redução que a gente tem em resolução né? Então, a gente consegue fazer uma alteração no tamanho da nossa imagem apenas com essa função chamada Resize Image okay? É, então é isso, pessoal. Fica de olho aí né, nas próximas aulas, ver as aulas anteriores também. Né, e se inscreva no canal que sempre, sempre a gente vai estar postando muito material interessante. Até a próxima aula.